Um evento desse é extremamente importante no momento destes, em que estamos todos otimistas com a retomada, está todo mundo com vontade de conversar, de voltar a fazer negócios. O Sebrae se sente super orgulhoso e parte muito importante nesse processo. O SEBRAE está atendendo no estado de São Paulo cerca de 10 mil pessoas por dia. O empreendedorismo é a tábua de salvação. Todo mundo procurando como microempreendedor. Muitos são de primeira viagem, então precisam muito do SEBRAE. Importante saber que o SEBRAE está totalmente gratuito, que tem cursos desde capacitação financeira, de maneira muito simples, muito didática. Então o SEBRAE... Presente, sempre e neste momento se sentindo parte da solução e não do problema. Esse evento é um marco da retomada econômica, mostrando que São Paulo é um estado que cresce, que empreende e que acolhe a população. E o SEBRAE é um exemplo do empreendedorismo, essa parceria é muito importante para fomentar o empreendedorismo no nosso estado, que é o que gera empregos para a nossa população. Então, são mais de meio bilhão de reais que vão ser aplicados regionalmente por setor econômico, os empreendedores vão receber microcrédito, linha especial para o nome limpo, também a Bolsa Empreendedor, com as inscrições abertas agora até 19 de setembro. E nessas inscrições, 100 mil empreendedores vão, vão receber um auxílio financeiro de mil reais, apoio à qualificação e à formalização também. começar com esses grandes eventos de retomada. Aqui em Campinas é muito importante para a cidade e para a região. Essa parceria histórica que a Prefeitura de Campinas tem com o Governo do Estado, principalmente com o SEBRAE, ela traz a possibilidade de qualificar o empreendedorismo, de ampliar a empreendedorismo em Campinas, trazendo as benefícios, trazendo treinamento, qualificação, o que é muito importante para a economia da cidade. Primeiro é um prazer muito grande receber o primeiro evento do Estado, a regional de Campinas, né? entregando aqui todas as cidades da região que a gente atende, toda a RMC. A importância de ter um evento desse, é que a gente marca simbolicamente essa retomada. E o Sebrae segue firme no seu propósito, com o seu papel né? de fomentar o empreendedorismo, levar capacitação, inovação, acesso a crédito, acesso a mercado né? através das plataformas digitais, através do seu atendimento presencial. A gente está muito orgulhoso de estar tá recebendo o primeiro evento do Retoma São Paulo, aqui em Campinas, principalmente marcando e mostrando que essa região administrativa, ela cresceu 50% mais do que a própria, o próprio estado de São Paulo, né, que cresceu 6% enquanto a gente 9.2%. Então, assim, é um marco importante para a nossa cidade e para a nossa região, né, mostrando a pujança da região. Então, a gente se sente muito honrado com isso. Muito importante o apoio do SEBRAE São Paulo, esse programa da retomada, retomada em São Paulo, retomada de emprego, retomada do empreendedorismo, retomada da esperança, trabalho conjunto, articulação entre o governo do Estado e o SEBRAE, agora proporcionando ao microempreendedor a oportunidade, primeiro do seu financiamento, depois da sua orientação, depois trazendo, repito, esperança para aqueles que perderam o emprego, perderam a oportunidade, agora possam retomar. Obrigado, SEBRAE.